Você está terminando ou já concluiu o ensino médio? Quer começar a trabalhar logo, mas ainda não tem certeza de qual curso fazer no ensino superior? Então você precisa conhecer os cursos técnicos da Cruzeiro do Sul Educacional. Eles são focados no ensino da prática profissional e dão a você mais chances de se destacar em meio aos demais candidatos, despertando o interesse das empresas são uma excelente alternativa, pois não é preciso realizar o vestibular. Os cursos têm curta duração e são autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Sem falar que contam com uma das mais modernas plataformas de ensino. Você encontra aqui diversas opções de cursos técnicos à distância e que contam também com alguns encontros presenciais, que vão agregar ainda mais valor ao seu aprendizado. Em um mercado tão competitivo, ter uma formação técnica será um grande diferencial para você. Acesse o site, escolha o seu curso, faça a sua matrícula e comece a sua jornada.